Jornal das Estrelas Sem Fronteiras Cara, antes de mais, vamos começar pelo o começo 1. Um, não tem spoiler, pode assistir o vídeo de boa 2. Gostei bastante 3. Não é o melhor filme da franquia de Star Trek Mas eu colocaria entre os 3, 4 melhores, sim Por que, que não é o melhor? Porque teve alguns, o do vídeo, o primeiro que Até porque eu era bem mais jovem, quase criança, quase adolescente, quando vi. Eu era adolescente mesmo, tem que ver que ano era. Me marcou muito, foi assim, um contato com algo totalmente deslumbrante. E Jornal nas Estrelas tem muito disso pra mim, a série clássica. Você encontrar com o desconhecido, você vê que o universo pode esconder coisas maravilhosas. E assim, isso é muito forte para mim na série. E não tem isso nesse filme. Tem um encontro com uma coisa desconhecida, não sei, mas não tem o mesmo peso, a mesma força dos melhores episódios, ou dos melhores filmes da franquia. Dito isso, o que tem de muito bom? O que tem de muito bom é que os dois primeiros filmes dessa, desse relançamento da franquia, dessa revisão da franquia, eles eram meio Star Wars, né? meio Guerra nas Estrelas. Que é lá o cara quer matar, quer destruir, tramas, não sei o que e finalmente quando acabou o segundo filme eles falam assim ah vamos fazer uma missão de cinco anos explorando o universo esse caraca que legal vai voltar para aquele espírito da série original de Jornada nas Estrelas e foi o que aconteceu o começo do filme você pode ficar com um, um certo medo de ser uma coisa meio monótona porque é, começa com o Kirk entrando em um contato com a civilização mas uma coisa meio é, Política, assim, sabe? Sim, política, não estamos numa época boa com a política. Né? Mas é uma sequência inicial que logo se torna animada, dita o tom do filme. Logo depois tem uma cena de ligação e quando entra na ação, vai embora. Mas mesmo entrando na ação, assim, uma ação de tirar o fôlego, eles conseguem passar a história, construir os personagens, dar uma certa profundidade a eles. Tem umas coisas muito legais nos personagens, que acho que eram necessárias para o século 21, no século 19, século 19, no século 20, o Kirk era o pegador, pegava todas as mulheres. O Kirk agora é um cara diferente. Ele não é um cara pegador, mas ainda é aquele capitão que é capaz de perverter as coisas, de ter uma criatividade enorme, estratégia enorme. É muito bom, é um bom, um ótimo Kirk e não é aquele Kirk machista. Não sei se não diria que o outro era machista porque estava dentro daquele contexto histórico, mas não é aquele Kirk mulherengo que ficaria uma coisa meio boba hoje em dia. O Spock tem é mais envolvido com questões amorosas do que o Kirk, e é bom isso. Falar em Spock, obviamente o filme tem homenagens, tanto ao Leonardo Nimoy quanto ao Anton que morreram, então Anton, que faz o Tchekov, que morreu de uma forma drástica, fica até um pouco difícil durante o filme você não pensar que aquele ator já faleceu, o, o, o Anton é, as emoções, principalmente a Unimoi, emocionam coloca aí as cenas que você acha que são homenagens porque tem umas três ou quatro, tem umas que são óbvias, mas tem uma, uma que é bem sutil que eu vejo como uma homenagem, envolve o Kirk e o McCoy, que não sei, vê lá, você vai assistir, você vai, você vai me dizer. O filme é recheado de piadinhas legais, bem naquele espírito mesmo, daquela coisa meio brincalhona entre Kirk, Spock, McCoy e o Scotty. Está em boa medida essa esse tom cômico, não fica bobo, fica como se fossem amigos mesmo que é, brincam um com o outro, confiam um no outro, é muito bom isso. Tem uma personagem muito boa, a Jaila, que está muito bem interpretada pela atriz que faz, eu vou colocar o nome dela aqui, é uma personagem ao mesmo tempo muito forte, muito inteligente, determinada e tem um quê adolescente nela e, e ela protagoniza, de certa forma, uma das cenas mais empolgantes do filme que eu também não vou dizer bave e me diga depois qual que você acha que é a cena mais empolgante do filme eu diria que tem duas muito empolgantes gostei muito dela era para ir não vou dizer isso outra coisa legal no filme é que cara não tem diferença entre as pessoas é porque tem várias formas de você colocar questões de gênero questões de machismo etc e uma das formas é você fazer é você imaginando um mundo onde essas questões não existem mais e é mais ou menos isso que a gente vê nessa é, edição do Jornal das Estrelas. Ninguém fica, ó, oh, vem cá que eu vou te proteger. Não, são pessoas iguais. Tudo bem, tem a coisa, pô, o cara tá sozinho lá, a mulher tá sozinha lá, vou ajudar, porque, né, vamos resgatar. Mas assista o filme, você vai ver que todos os personagens e masculinos e femininos são independentes, são fortes, eu gostei muito disso também. A gente precisa de se afastar dessa coisa que a gente tem hoje em dia, de muito machismo, muito preconceito, muito sexismo, muito especificismo. Não tem especificismo nesse, nesse filme, né? Pode ver o filme. Tinha um bando de fã lá fazendo cosplay. Fui perguntar para eles aí, vocês gostaram? Porque a galera que faz cosplay vive profundamente aquela coisa, né? Então, tem um nível de expectativa muito mais alto. Gostaram também. Então, acho que é um filme que vai agradar... Muito tanto quem adora Star Trek, quanto quem não conhece muito bem. Ah, sim, não precisa ter visto os outros para ver esse. É legal você ver os outros, mas realmente não precisa, pode começar desse, se você não viu nenhum dos outros. Ah, vi no IMAX e fica a dica, acho, dica de um amigo meu, Chris. a fileira J é uma das melhores fileiras para você assistir filme em IMAX, parece que você está lá dentro da tela mesmo. Mais para frente talvez comece a ficar grande demais e mais para trás você começa a o seu campo de visão começa a ver fora da tela. Espero que você curta o vídeo, espero que seja útil para você, para alguém que você conhece e tchau, tchau!